Eu lembro do conjunto, pisando em cacos seguro. Em cima do muro, erro meu de não olhar Que era raso que eu queria mergulhar não fui eu perdi minha paz Mesmo que duro segundo deixei em O amor existe a tudo Independente da situação, eu colhendo frutos A vida flerta com a morte, os dois morrem juntos Sigo amando mesmo que isso seja a colisão de dois muros. Sem deuses, sem mestres nada é pra me segurar mais eu sou inferno pra igreja, a melancolia, eu sou o próprio satanás Cinco serram todo dia, peso na mente até demais a Vida trouxe o um desapego pra ver se eu vou se olhar pra trás Aí eu vi os de verdade nessa tempestade Que o barco virou e quem ficou tinha que ficar pra trás quem ficou tinha que ficar Tanto ser tipo a água que evapora e muda a sua forma E no final se revigora me cobrando tanto tipo um agiota, Se colhendo frutos cantando nessa nova eu tô vendo tanto cara otário comigo hoje. aqui que não colhe, desce a mundo fora. Respeita as minhas, na bota, acreditado. Todo dia uma prova, velho, passando o tempo, tava um numa cova. Pela pressão dos paros, eu andei trocando os furos. Não escondo cicatriz, são meu castro pro futuro. Só cria quem sonha com esse sol eu não dou. Precisa de uma vala de escape, senão eu buco. O desgoverno com pra uma parcela e joga me caras pro subúbico difícil. Só voltam fazendo volta o lucro assim de rua que move o mundo Na nossa mão tá o futuro Voltando ou não, não, não vejo muita diferença Mas sozinho eu não mudo o mundo, eu mudo meu mundo Quanta gente morre por falta de informação Quanta gente morre de fio no calçadão Quanta gente morre por negligência nesse mundão